Vou fazer um brush parecido com esse aqui, no caso eu vou mostrar como criar um brush para vocês. O que eu vou fazer? Eu já busquei uma imagem do YouTube, tá? eu poderia pegar um brush desse aqui, copiar, gravar no computador igual vocês conhecem, e agora eu vou selecionar o brush, eu vou no menu selecionar, selecionar, select color range, ou selecionar intervalo de cores. Eu vou clicar no meu intervalo e aqui eu determino a área que eu quero. Ó eu quero mais ou menos, de acordo com esse branquinho, vou dar OK, ele selecionou, Eu vou dar um edit, definir pré-definição de, é, de pincel, ou define custom brush, vou clicar aqui e vou colocar aqui brush, tá? o que, que acontece? A partir de agora eu tenho esse brush, e agora eu posso utilizar, eu vou criar uma camada separada para ele, e faz toda a diferença da maneira que vocês podem ver é, no nosso acabamento, igual do Coringa aqui. Ó, tá? Eu posso dar minhas pinceladas no meu brush e inclusive estilizar.